Jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Molhado Motovlog Belém. Na verdade, ainda não estou molhado. Estou a caminho de me molhar, como vocês podem ver, e o céu totalmente escuro. Mas eu estou com uma capinha aqui do daquela amarela, sabe é lá, Uê! do Pica-Pau lá, aquele é desenho, aquele episódio, na verdade. Cara, essa chuva. Não vai com a cara da gente. que Eu tô indo pra UFRA agora, hoje é sábado. São duas da tarde. Vou ter uma, vou, tive que ter uma reunião hoje lá. A gente não conseguiu ter durante a semana. E teve que ser hoje. E por isso estou todo de capa amarela. Uma capa amarela dos correios que o meu tio deu. Eu tô usando. Hoje eu tô de sandália também porque... Os meus sapatos estão todos molhados Não tenho mais sapato Na verdade eu tenho só um par de sapato Então está molhado e vestir o sapato molhado eu Não quero... Já estou gripado com febre, com fossa Não quero piorar ainda mais a minha situação né? Uma cratera Flagas, olha só de último então, Uma cratera se abre aqui na Avenida Estrela Segundo as fontes Não confio. Não identificadas foram. Foi um OVNI que caiu aqui. E, e aí, hoje eu tenho não tem específico. A gente só tô ligando a câmera para mostrar pra vocês mais um banho de chuva que eu tô pegando para registrar. E o que a gente pode fazer a respeito disso? Nada. O jeito é encarar com alegria, né? gigante parece um palão agora é ganhar da sombra aí agora pode arriar o pau da o que fogo Eu tô nem aí agora agora aqui na vinda estrela Bom, agora vamos continuar aqui pegando uma chuva, né? Ó, tipo dessa aqui ó, a capa que eu tô, só que maior é dos busco... correios. A bonita. Oiê! Tá assim. Uêêêêêê, uêêêê. da série dos vídeos sem conteúdo, é isso aí! Um. Para não ultrapassar a preferencial esse Spotify! Não peguei aplicativo Spotify! Se você não avançar preferencial, você não vai ser Spotify. Agora, se você avançar preferencial, você corre o risco de quê? De Spotify. <risos> Eita, liga! Um abraço, meus amigos. Haja água, né? Então, até o próximo vídeo, chuvoso ou não, quem sabe. Só São Pedro e Deus. 15 de um desmeter ao